A gente vai tomar café aqui no The Coffee Club O The Coffee Club é um restaurante bem australiano de café da manhã Ele serve, na verdade, o dia inteiro Agora ele serve almoço também, café da manhã Mas é um restaurante bem, bem, bem australiano Inclusive o time de Brisbane, o Brisbane War Ele foi patrocinado pelo The Coffee Club por muitos anos Inclusive a gente acha que ainda é patrocinado pelo The Coffee Club Então... Ele é basicamente uma cópia do, Star... do Starbucks <risos> Só que australiano Então pra você que tá procurando um negócio bem legal pra tomar café Uh, o The Coffee Club tem várias opções bem australianas, a gente acabou de pedir um The Big Breakfast que vem com salsicha, ovo, bacon, uh, feijão, é um negócio meio bizarro para a culinária brasileira, mas aqui na culinária australiana é muito, muito, muito comum. Uma das coisas que a gente pediu aqui no Coffee Club é o Lemon Lime Bitters. Esse daqui vem engarrafado, tô um pouco chateado, porque normalmente eles fazem o Lemon Lime Bitters pra você na hora. Que é uma mistura de refrigerante de limão com angostura, que é um... É uma bebida que ele tem aqui que é bem forte, mas eles colocam tipo duas gotinhas só. E uh, um xarope de lima, de, de limão ou de maio, né, que eles colocam. Então eles fazem essa mistura doida e vira o Lemon Lime Bitters, que é muito, muito, muito gostoso, essa bebida rosinha laranjada. Então quando vocês vierem pra casa, vocês tem que experimentar também. Qualquer lugar da Austrália vende, é bem cultural australiano também, assim como o meu breakfast, que a gente está esperando chegar. Então você tem que experimentar, que é muito bom. Aqui eles tem meu chai latte, que é basicamente um café que não é café, é um chá com umas misturas indianas que eles fazem, então são os spices indianos que eles colocam. E é muito, muito gostoso, qualquer, qualquer café que você gosta também, pode pedir um chai latte. E é uh, eles fazem com leite, ou pode fazer né, com leite de coco, leite de amêndoas, enfim, qualquer leite que você quiser. E as misturas de, de spices da Índia. E eles colocam canela em cima. Então fica muito, muito gostoso, é bem docinho e vale super a pena vocês mentarem também. Então aqui no, no café da manhã australiano original, né, eles têm ovos, que esse aqui eu pedi o poached eggs, então quando eu apertar aqui ele vai explodir, eu espero. Ah não, ele veio ele veio durinho dessa vez. Ah, tá bom, ele veio durinho. Normalmente quando você aperta ele explode. Thank you. E ela vai trazer mais um negócio pra mim. <risos> então a gente tem o pão... Ovo, hash brown, que é uma, uma mistura de restos de batata, que eles colocam e fazem uma batatona. Bacon, esse feijão estranho, que eu não sou muito fã. Eles têm salsichas no café da manhã. E eles têm também uh, tomate grelhado e mushrooms. Tudo aqui é muito gostoso, but o feijão. <risos> Todo o resto é muito bom, menos o feijão eu não gosto. Mas, mas basicamente esse é um café da manhã bem australiano. Esse daqui para os vegetarianos também é uma boa, porque ele vem pão, ele vem abacate amassado, Rockets, que é rúcula? É, ele vem pão, abacate amassado, né, abacate smash, avocado, com rúcula e um poached egg também, que esse daqui eu acho que ele vai explodir, hein? Ah, esse aqui explodiu, Meus Uns tomatinhos grelhados e um limãozinho para você poder dar um garnish nele. E também o banana bread, que é uh, um pãozinho que eles fazem, né, de banana, obviamente, banana bread, pão de banana, uh, que é muito gostoso, também é muito, muito australiano e eles costumam comer bastante isso no café da manhã.